Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim. Perder os quilos do seu corpo... Assim dá mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um ônibus e assim faz. E, e, assim. e o processo de perder os quilos...